Muito boa noite. Obrigada pelo convite para mediar o debate. Eu sou do site Ponte, como o Geraldo falou, é um site recente. Somos 13 jornalistas, muitos egressos da grande imprensa, da mídia do discurso hegemônico golpista, <risos> e que desistiram de, de trabalhar ou saíram por outros motivos e a gente se uniu e fez esse site de Direitos Humanos. É um canal né, de jornalismo focado em direitos humanos, justiça e segurança pública. Então, acessem lá ponte.org. A gente vai fazer uma dinâmica assim. Eu vou pedir para a Débora, da Mães de Maio, começar, é, depois o Josué, do MTST, o Renan, da Comissão da Verdade, e a Mariana do movimento do passe livre a ideia é que cada um fale de cinco a sete minutos eu não sou muito ditadora assim para controlar o tempo mas vou tentar aqui porque me chamaram para isso né e depois a gente abre para uma conversa mais informal até pelo tamanho aqui eu acho que não não cabe uma coisa tão tão rígida né então é importante que que é, que exista essa conversa né então perguntem. e tal tá bom então Débora Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer o convite e também quero agradecer a todos que estão aqui presentes. É, a gente faz um, um discurso, esse discurso a gente consegue alimentar com a, a ajuda de vocês. Eu acho que a gente tem que falar pouco e ouvir mais e quando a gente faz um debate dessa tamanha importância e a criminalização da cidade e dos movimentos sociais a gente estamos querendo e exigindo do nosso país e do nosso estado a democracia essa democracia de ter a gente tem o direito de lutar e lutar não é crime e desde o momento que o movimento Mãe de Maio ele nunca saiu das ruas. é A gente também sofreu uma criminalização com a prisão de duas mães por porte de droga, porque não tinha como fazer outro tipo de criminalização a não ser colocar essas mães como traficante, como fizeram. Né? A, a primeira foi a grávida de nove, da, a, a mãe da grávida de nove meses ela lutava para querer saber do, da justiça da morte da filha dela que foi morta por policiais militares encapuçados em maio de 2006 e o que ela recebeu como sentença foi muito rápido foi colocar ela na cadeia mas é muito difícil ela o estado reconhecer que foram os seus braços armados que matou sua filha e também, depois de uns oito meses, eles deu deu certo a prisão de uma, eles tentaram colocar outra na cadeia, mas foi mais rápido a soltura dessa segunda mãe, porque nós fizemos a defesa, nós tivemos que aprender a fazer a defesa, porque o movimento Mãe de Maio, ele investiga, ele defende e ele acusa. Ela tem que fazer esse papel, porque o papel que é do Estado a gente não consegue é, é, ter êxito, porque o Estado ele ele procura a criminalizar, mas não resolver a, a, a, as demandas. E quando nós vamos para as ruas, apesar que as mães nunca saíram das ruas, há oito anos, né as mães não foram para ruas em julho, as mães nunca saíram das ruas. As mães colocaram os filhos nas ruas em julho, foi muito interessante, e apoiou de toda a forma. Então o movimento Mãe de Maio ele não fica só na execução em sumária, né, no enfrentamento, mas todo a, a, o enfrentamento à violência policial, porque a gente vivemos num estado fascista, a gente não temos o direito de lutar e principalmente os periféricos, né, que já é criminalizado por nascer pobre, mas eu, nós estamos aqui como mãe, como linha de frente, como protagonista da nossa própria história. Né? Nós não deixamos que ninguém fale por nós, nós falamos por nós próprios, porque nós somos nós por nós mesmos. E eu acredito e, e tenho certeza que só a união gera transformação. E quando a gente atua, nós atuamos como mãe de todas as, com todas as frentes, é, tanto na parte carcerária, com os encarceramento em massa, como o extermínio da nossa juventude. Né? E, e também com a moradia digna E saúde e educação Porque esse foi o acórdio da condenação do Estado Pela morte do meu filho O acorde do desembargador Ele vem bem contundente Dizendo que o Estado é omisso sim Na saúde, na educação, na moradia digna e na segurança Eu fui contemplada por isso Não pelos danos morais Porque a vida do meu filho e a vida de cada um que tomba não tem preço, eu, eu, não tem preço, mas tem, nós temos sim dignidade e tivemos a capacidade de lutar e estar tá em pé, porque se dependesse do Estado, as mães já tinham morrido quase todas. A gente já enterramos algumas, mas eu acredito que a missão que meu filho me deu foi a missão de lutar. E eles não vão viver alimentada do meu medo. Eu estou aqui para somar e para dizer que basta de extermínio da nossa juventude, basta do encarceramento em massa, vamos abrir as grades e transformar as, as celas em escolas, em tempo de integral, para poder a gente ter um Brasil verdadeiramente com as pessoas com sabedoria e com a educação de qualidade, que esse é o caminho. Muito obrigada. Bom, meu nome é Josué, sou representante do MTST. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui nesse debate, dizer da importância né, que que é debater esse tema, inclusive para propor alternativas de, de, de aliança mesmo que enfrentem de, de frente o problema da criminalização. É O MTST, ele especificamente foi, também no último período, alvo de, de algumas ações de criminalização, é, assim como também a maior parte dos movimentos ou dos lutadores por moradia é, em toda em todo o país, e especificamente em toda a cidade de São Paulo e região metropolitana. A gente teve, falando da moradia especificamente, a partir de junho do ano passado, né com com as lutas de junho de 2013, a revogação da, da do aumento da tarifa, a gente teve um sentimento muito grande, muito importante para as lutas sociais de maneira geral. Foi o sentimento de que a luta popular, a mobilização, ela pode trazer conquista. né? E com isso, a gente observou também na periferia um aumento, um ascenso das lutas, das lutas em geral e das lutas por moradia. né? A gente observou a partir de agosto do ano passado um aumento muito grande no número de ocupações nas periferias aqui de São Paulo e da região metropolitana. É, ocupações organizadas por movimentos, mas ocupações também espontâneas, ocupações que surgiam é, com pelo interesse dos moradores em fazer luta por moradia. Né? São Paulo já vivia um contexto de, de, de um barril de pólvora, né, com uma especulação imobiliária muito grande, aumento do valor dos aluguéis, aumento, aumento do valor imobiliário, e as famílias que já moravam na periferia em condições ruins tinham que escolher, ou se mudavam para regiões mais distantes para ter condição de, de morar, né, de pagar um aluguel, ou permaneciam no local em que já haviam constituído suas raízes, fazendo luta por moradia. Isso, esse, isso somado ao ingrediente de que a luta pode trazer alguma conquista, com certeza motivou diversas famílias a, a, a iniciar sua luta por moradia, inclusive com ocupações espontâneas em várias regiões da cidade. Nesse contexto que o movimento também experimentou um crescimento muito importante. Né? A gente teve cinco ocupações no segundo semestre do ano passado, com comunidades que chamavam a gente para fazer ocupações e para organizar a luta por moradia nas regiões. Né? O que a gente tinha antes, que era um contexto de bastante dificuldade de começar qualquer processo de trabalho comunitário que ia combinar com uma ocupação na cidade de São Paulo, se inverteu. E as comunidades passaram a chamar o movimento para fazer ocupações e é, isso possibilitou que a gente também tivesse uma um ascenso grande para, inclusive, conseguir pautar de maneira mais consistente esse ano grandes lutas e grandes mobilizações é, no período da Copa, né no período da Copa do Mundo, com um principalmente a construção de uma ocupação nova na região de Itaquera, próximo ao estágio de Itaquerão. Essas lutas foram importantes é, trouxeram conquistas expressivas para o movimento, para a luta de moradia de maneira geral, porque também pautaram é, mudanças importantes no programa Minha Casa Minha Vida que vão atingir é, famílias de baixa renda em todo o país, mas também é, não ficaram sem resposta, né? por parte do Estado, por parte da mídia, é, vieram com, com, com uma resposta muito clara, muito clara de criminalização. Então, final de julho, início de agosto agora desse ano, a gente começou com, com um cenário mais claro de, de criminalização do movimento, com uma atuação específica do Ministério Público de Habitação de São Paulo. Né? Ele começou... Alguns promotores da promotoria de habitação começaram a, a, a fazer denúncias né, relativas às vitórias do movimento no período. Fizeram denúncias... É, questionando a vitória, a conquista de moradia, através de negociação com o governo federal, governo estadual e governo municipal, especificamente da Copa do Povo Itaquera, dizendo que a conquista de moradia ali é, não poderia acontecer porque furaria a fila habitacional que já existe na cidade. Né? Fizeram denúncias pedindo o né, um encerramento de qualquer repasse de verbas do governo federal para a cidade de São Paulo, para qualquer programa habitacional, dizendo que o movimento teria privilégios né, na determinação de para onde iria essa essa verba, esse, esse dinheiro público. E fizeram denúncias também questionando o projeto de lei que foi aprovado junto com o plano de diretor na, Copa, na, na, na Câmara dos Vereadores, que possibilitava a construção de moradias no terreno da Copa do Povo. né Uma parte dessas denúncias são denúncias, na verdade, sem grande fundamento. Até porque a, a conquista na Copa do Povo em Itaquera vai ser feita via Minha Casa Minha Vida Entidades que é, nesse caso, a entidade que indica a demanda, então não segue uma fila habitacional, né? que, que claramente prova que a gente não estaria fula, furando fila nenhuma. Né? O questionamento em relação à lei que foi aprovada diz que, que a lei em relação à Copa do Povo não seguiu os trâmites normais de consulta à população, mas que também não, não tem um fundamento, porque a lei foi seguiu os próprios processos de discussões nas audiências públicas do plano diretor. Né? Então, são denúncias com o objetivo de desgastar as conquistas expressivas da população nesse período, né? e de um certo modo conseguiram cumprir um papel também de desgaste, né? porque junto com, com o processo de criminalização através do judiciário, a gente teve também um processo muito grande de, de, de criminalização proposto pela mídia, né? diversas reportagens, Estadão, Folha, Veja, criminalizando e usando essas investigações do Ministério Público para para desgastar o movimento. É, isso fez com que a gente, apesar das grandes lutas no primeiro semestre, tivesse um retrocesso em algumas conquistas e uma dificuldade de dar seguimento é, no diálogo que a gente vinha mantendo com, com a Prefeitura, com o Governo Federal e com o Governo Estadual. Né? Várias conquistas que já estavam certas para a população, agora a gente está tendo que retomar com novas lutas, porque o desgaste foi tão grande que, que canais que já estavam abertos e garantias que já, já haviam sido dados para o movimento foram foram sofreram um retrocesso. Né? Isso do ponto de vista do MTST. Né? Esse foi o processo mais, mais claro de criminalização. Mas, de uma maneira geral, é, a criminalização, a luta por moradia na periferia, ela acontece o tempo inteiro. né? Todas as semanas a gente tem diversos despejos que são é, arquitetados pelo governo do Estado através da Polícia Militar ou mesmo pela Prefeitura através da Guarda Civil Metropolitana. Hoje a Prefeitura, ela, ela segue uma, uma, uma diretriz ainda do governo Kassab de que em ocupações que eles considerem é, que são ocupações que não, que não estão ainda estabelecidas, a própria prefeitura, sem entrar com alguma ordem judicial, pode fazer o processo de despejo e de apreensão dos bens dos moradores que estão nesses terrenos. Então, o que a gente tem visto acontecer nas periferias é, pessoas que fizeram ocupações já estão vários meses, algum, às vezes até mais de um ano, na, no terreno, morando, estão é, sendo retiradas de suas casas, sem nenhuma alternativa de moradia, sem um processo, inclusive, judicial que permita, no mínimo, a, a, a defesa dessas famílias é, e indo de fato para a rua. Né? É, sem falar na atuação, Bárbara, que, da Polícia Militar, quando as, as reintegrações de posse, a última que todo mundo teve ciência, foi na São João, que inclusive a ponte fez a cobertura, é, e que acontece não só na região central, mas também na periferia, nessa né, atuação bárbara da polícia. Então, são processos de, de, de criminalização que estão acontecendo na luta por moradia, e que a gente não, não vê possibilidade, não vê a curto prazo é, uma regressão, mas sim um aumento aí dessa repressão. Obrigada. Eu vou só inverter a ordem, passar para a Mariana, e aí depois o, o Renan fala, tá bom? É, boa noite a todos. Queria agradecer também ao convite. É, vou tentar falar só cinco minutos. É, bom, é, o Movimento Passe Livre é um movimento que luta por transporte público gratuito de qualidade desde 2005. É, e tem uma dinâmica um pouco particular, que geralmente a gente vai discutindo as coisas, os problemas, quando eles vão aparecendo. Então, se tem um novo projeto de transporte, a gente senta, vai, estuda, vê quais são as possibilidades, etc. Se o governo federal decide que quer construir BRTs, VRTs, etc., a gente vai e descobre o que foi. É, não é muito diferente com o tema da criminalização dos movimentos sociais e da violência. É, um, a gente teve duas grandes disputas simbólicas em junho de 2013, que uma era, que a Débora já colocou, que o gigante acordou, e tentava pontuar a todo momento que, ele nunca dormi que o povo nunca dormiu, que o povo está na rua, que o povo está sempre em movimento. É, a outra disputa é uma coisa que também foi colocada muito em voga, que seria então o aumento da violência policial. E a gente tem, tentando sempre repor o quanto a violência policial sempre esteve presente nos protestos, sempre esteve presente na periferia, e que isso não seria uma coisa nova em 2013, talvez mais visível, mas, sem dúvida, não nova, talvez mais complexificada, com um aparato mais bem preparado. Mas não nova. É, a violência policial, já fazia nas manifestações, já fazia um pouco parte do cotidiano do MPL. Desde que a gente faz ato em 2005, a gente tem uma série de pessoas feridas, que são presas para averiguação. É, uma das militantes do MPL, inclusive, perdeu um pedaço do dedo dela numa das manifestações, não em 2013, mas em 2006. É, uma coisa que mudou do ponto de vista do MPL, a partir de 2013, foi a judicialização dessa repressão. Então, se até o momento a gente tinha que lidar majoritariamente com a violência policial e daí fazer discussões dentro do movimento, tentava sempre denunciar o quanto era danosa a fala de que é, da violência contra os movimentos, como tentando colocar eles como separado da população que sofre essa violência todos os dias, tentando sempre colocar o quanto a violência policial é estrutural. Ela é a mesma violência que acontece nos protestos no centro, acontece na periferia cotidianamente, principalmente sofrida pela população pobre, negra, periférica. Daí, com o avanço da criminalização do movimento, das ações do movimento, a gente teve que se debater com, <coughs> debater mais profundamente um outro assunto, que é a não só a violência nos protestos, mas a violência de todo o judiciário. É... Essa também é uma discussão muito importante dentro do movimento, que é a discussão que também a gente tem, tenta o cuidado de fazer, que é não é só movimentos sociais bem organizados que são reprimidos judicialmente. É, a gente tem a, a discussão que a Débora também já fez, todo o encarceramento em massa, toda a forma de controle estatal, controle estatal via judiciário que é feito, principalmente nas periferias, para controlar que a população se mexa, para controlar que as lutas sociais ocorram, para controlar que as ocupações não aconteçam ou que elas sejam retiradas e etc. É, já que era para falar um pouco sobre o movimento em específico, é, em junho de 2013, a gente teve é, centenas de prisão para averiguação, é, que é uma prática ilegal, constitucionalmente ilegal, você não pode ser preso por nenhum motivo para ser averiguado, para descobrir quem você é. Algumas dessas prisões para averiguação viraram protestos, é, com flagrantes forjados, acho que isso também não é muito novidade para ninguém. É só pensar no caso dos dois meninos que foram presos no protesto contra a Copa, que depois descobriu que eles tinham uma garrafa de sabe-se lá o quê. Mas, enfim, isso é uma coisa que acontece cotidianamente, e não só nos protestos. É... E muitos muitos desses, desses processos, em junho de 2013, eles acontecem até hoje, nenhum deles foi dispensado, todos ou estão. Para ser decidido se vão de fato virar pro, é, processo ou não, ou então estão correndo na justiça, é, acordos já foram feitos, penas já, penas que não incluem encarceramento já estão sendo cumpridas. É, e para além disso, é, logo depois de junho de 2013, foi criado numa associação entre o Ministério Público, a Secretaria de Segurança Pública do Estado, é, o Ministério da Justiça, a nível federal e a Polícia Civil, o que ficou conhecido como o inquérito dos Black Blocs, que é o um inquérito 1 de 2013, cujo objetivo suposto seria é, investigar os Black Blocs, mas que na verdade anda fazendo um banco de dados dos manifestantes. Então, todas as pessoas que já, várias das pessoas que já tiveram seus direitos violados, que já foram presas para averiguação, vêm sendo novamente chamadas para depor, para esclarecer, é, não que Teriam feito em determinada manifestação ou outra, não para discutir supostos crimes, mas para dizer quem elas são, no que elas acreditam, o que elas leem é... outra das, grandes vi das violações que aconteceram a partir de junho de 2013. É... O MPL, é... alguns militantes do MPL estão nesse inquérito também. A gente tentou é, adotar uma postura de confronto a esse inquérito, porque a gente acredita sim que ele é um inquérito ilegal. E esse confronto se dá em duas frentes. A primeira é não ir. Então, aqueles militantes que foram que foram intimados e já foram intimados pela quinta, sexta vez, dependendo, dependendo do caso, decidiram não ir. É, e, além disso, a gente fez, com a ajuda de, de alguns advogados parceiros do movimento, um habeas corpus cujo objetivo é trancar esse inquérito. É um habeas corpus que é uma peça jurídica legal com argumentos jurídicos de tentar explicar por que, que ele não porque ele não é um inquérito. Eu não vou dizer os argumentos, enfim, que acho que não importa muito. Esse habeas corpus vai ser julgado muito em breve é, pelo pelo TJ. A gente não a gente não tem muitas esperanças de que a gente vai ganhar, porque a gente sabe justamente como o nosso judiciário funciona. Mas a gente acha a gente acreditava sim, que isso não podia ficar sem resposta. Assim como a Débora bem disse, que os movimentos vão ter que aprender a ser seus próprios advogados, é, pesquisar, investigar, denunciar, se defender e etc., a gente também foi um pouco aprendendo nesse processo, que é um dos braços da criminalização, da, da desmobilização também. Porque todo o tempo gasto para você escrever um habeas corpus, para você fazer a sua defesa, para você entrar em contato com advogados, são tempo que, bem ou mal, você não gasta na luta social. Então, além da gente ter a violência policial cotidiana nas ruas, a gente ter os processos, etc., a gente ainda tem que ter todo um trabalho de retaguarda dos movimentos para se proteger, que, são, que é um trabalho que faz com que a gente, às vezes, não consiga avançar tão bem, ou que, às vezes, a gente dê três passos para frente, mas tenha que dar dois para trás, porque, enfim, vai ter que ir lidando com as consequências da nossa luta. É... Bom, eu acho que é isso. Depois a gente conversa mais. Boa noite a todas e a todos. Queria também agradecer à Fundação pelo convite, à Ponte. É, e, e a gente tem trabalhado, tanto no Movimento por Memória, Verdade e Justiça dos Crimes da Ditadura, né, como na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, é, com a tentativa de é, olhar, analisar, esclarecer as graves violações de direitos humanos acontecidas na época da ditadura, mas entendendo isso como um problema do presente e não como um problema do passado. Né? Tamanhas são as heranças eh, autoritárias da nossa democracia. E aí eu começaria só narrando duas cenas para vocês. É, é, a primeira é se imaginar um, uma pessoa, um homem, de classe média alta, branco, em torno dos seus 40 e poucos anos, que mora no Rio de Janeiro, e ali ele é, recebe na sua casa, porque é acusado de ser terrorista, eh, forças de segurança e ele é convidado, ou melhor, convocado, a acompanhar essas forças até uma dependência militar. Ali ele é torturado durante três dias seguidos, com uh, a pau de arara, choques elétricos, afogamento, e ele morre em decorrência das torturas, depois o seu corpo é mutilado, cortam-se os dedos para impedir identificação, retira-se a arcada dentária e depois enterram e desenterram alguns lugares eh, para tentar confundir também, depois se joga esse corpo em um rio. É, uma segunda cena seria a de um homem em torno também dos seus 40 anos, um homem pobre, negro, que mora numa favela, acusado de ser bandido, é preso para averiguação. As forças policiais levam até uma unidade de polícia, Ali ele é torturado também por algumas horas, sufocamento, afogamento e outras pancadas físicas, etc. Ele morre em decorrência das torturas e eh, seu corpo também desaparece. A polícia alega que a, o GPS da viatura estava quebrado, mas que ele saiu andando dali. Eh, e hoje há mais de 20 policiais indiciados pela prática desse crime. Narrando desse modo impessoal e abstrato essas duas cenas, parecem que elas aconteceram quase ao mesmo tempo, né? porque revelam um modus operandi, uma proximidade do tipo de procedimento de violência de Estado muito é, é, impressionante. A primeira é a do Rubens Paiva, que é um deputado paulista desaparecido desde o começo dos anos 70, né? na época da ditadura. Esse é um desaparecido da ditadura. Até hoje, é, é, a família não conseguiu ainda ter o corpo do Rubens Paiva, mesmo passado 40 anos. Não houve um só responsável uh, uh, pelo crime que uh, uh, tivesse sido condenado na justiça. Né, tem um processo penal agora e há réus, o né, primeira ação penal que, em que a réus de torturadores da ditadura e que já, já foi julgada por um tribunal, é, mas ainda não há condenação. O segundo caso é o do Rubens Paiva, é o do Amarildo, perdão, que é, todo mundo conhece porque se tornou uma bandeira das manifestações também no ano passado. É, e que, justamente por ter sido se tornado essa bandeira, talvez é que esse caso tenha avançado do ponto de vista da apuração e já tenha é, pelo menos 20 policiais indiciados. Então, é, é, esses dois casos são interessantes. A Anistia Internacional soltou uma, uma um quadro com as duas fotos, né, por, por ocasião dos 50 anos, justamente com esse mote de que a impunidade do passado acaba sendo uma permissão para essas práticas ainda no presente. É, e, e narrar desse modo as coisas, eu acho que nos permite ver essas continuidades é, e para pensar, para além de dizer só que a gente vive em uma ditadura hoje, mas é, da gente pensar efetivamente o que, que essa democracia tem de limitação. Eu poderia narrar uma série de outras continuidades, poderia descrever processos que aconteceram na Justiça Militar naquele momento, os IPMs, né, os Enquertos Policiais Militares, que eram simulacros de processo, né, com confissões e depoimentos colhidos sob tortura, com provas forjadas. né, Isso foi muito comum na ditadura brasileira, que teve uma pretensão de se legalizar e de é, enfim, ter uma legitimidade desse ponto de vista uh, do direito. É, e poderia comparar com esses processos de agora, né? Comparar com a mesma postura do Ministério Público hoje, que, ao invés de controlar a atividade policial, ele acaba reiterando essas práticas e eh, eh, tomando essas provas forjadas como provas verdadeiras. E aí, por exemplo, o Fábio e D, que o Rafael, que ficaram mais de 60 dias presos, eh, eh, não estavam com nada explosivo nem inflamável, era um pote de Nescau ou qualquer coisa assim. Né? Eh, então, eu acho importante esse aspecto também que a Mariana traz, de que... Eh, eh, e os outros também que falaram, é de que há uma judicialização e o direito está se tornando central né, para as lutas sociais. E, e parece que, depois da Constituição, de algum modo, era positivamente, no sentido de ter uma série de direitos para se lutar e usar como plataforma também para efetivá-los. Mas uh, a desvantagem disso é que a repressão também tem se utilizado desses mecanismos, e aí já não basta mais só dizer que a polícia tem que ser desmilitarizada, mas é preciso dizer que o Ministério Público tem que mudar, tem que ter uma cultura democrática, que o Judiciário tem que mudar e ter uma cultura democrática, enfim, que todo o sistema de justiça precisa mudar para dar conta, é, de fato, de uma transformação democrática. É, é, e aí é importante também ressaltar que, é, para qualificar um pouco essa análise das diferenças entre o que é a ditadura e o que é a democracia, é, o fato da gente viver sob uma democracia, ainda que uma democracia muito limitada, como bem disse a Débora, com várias zonas de exceção, né? quando que a gente universalizou a democracia no Brasil com um o Estado de Direito? Né? Que porcentagem da população pôde gozar desses direitos, dessas liberdades, é, é, enfim, na história do Brasil e depois de, de 88, é, principalmente? Muito pouca gente, a gente sabe disso. É, mas isso torna mais difícil porque há um certo manto mesmo de legitimidade da democracia. Né, e aí todos os procedimentos estão sendo seguidos. Né. Lá no Rio de Janeiro teve inquérito também naqueles 40 mandados de prisão. Teve um inquérito, um inquérito de milhares de páginas que em poucas horas virou um processo penal, que é um recorde na justiça brasileira que é famosa por não conseguir processar nada com rapidez então Mas houve um processo, já teve advogado, o Ministério Público analisou, depois da investigação policial, o juiz viu, decretou uma prisão preventiva. Então, a, a repressão ela acaba assumindo novos contornos e se sofisticando nesse aspecto. Não é só dizer que a polícia é muito violenta, ou que a polícia está é, atuando fora da lei, não. Parece que está de acordo com a lei, inclusive, porque está respaldada pelo sistema de justiça. E, já para encerrar essa fala inicial... É, acho importante também a gente é, compreender, isso é um debate que a gente tem muito nesse campo é, dos crimes da ditadura, tem inclusive uma publicação que chama O Que Resta da Ditadura, né que a gente às vezes fala de herança, o que resta, mas eu acho importante também de começar a compreender isso que fica da ditadura, não como restos, mas efetivamente como escolhas da democracia. Né? A democracia que a gente tem, esses atores políticos institucionais estão escolhendo é, mobilizar esses recursos, mobilizar esses discursos para desencadear esses processos repressivos e essa violência de Estado. E acho que isso também nos desloca para pensar como agir, como resistir é frente a essa reconfiguração da, desses processos de repressão. Então, também paro por aqui para respeitar o tempo e a gente continua a conversa. O que eu trago como provocação, não tem nenhuma certeza, nada, é que a criminalização agora... É uma criminalização da voz, é uma criminalização da luta contra problemas que sempre existiram, contra a criminalização de pessoas que sempre foram criminalizadas, marginalizadas, é, assassinadas. Do ponto de vista, é, do ponto de vista político é não deixar aparecer aquilo que sempre existiu e tem mudado pouco mudou a gente precisa reconhecer que mudou mas a escola continua ruim as pessoas continuam com uma porcaria de, um, de um, um posto de saúde quando vai na periferia alguém já foi numa ama aqui vai na ama da Barra Funda é super legal você é atendido rápido os médicos são gentis etc vai numa lá da Zona Leste é outra coisa completamente diferente você não, não consegue acreditar o que é. bom é, Então, voltando, né? não, não, não deixar aparecer essas coisas. E a outra, do outro lado, é não deixar que essas pessoas que hoje têm mais voz, que hoje conseguem se organizar, que hoje têm é, um certo poder aquisitivo melhor do que no passado, frequentem outros espaços. Não? Frequentem os mesmos shoppings, usem as mesmas roupas, frequentem as mesmas escolas, os mesmos restaurantes, frequentem a mesma estação de metrô. Né? Acho que todo mundo lembra o que aconteceu ali na, em Higienópolis, do, dos diferenciados né, que não queriam a estação de metrô lá. E aconteceram duas coisas recentes também no mesmo bairro. Uma delas é um menino que fugiu da mãe no Rio de Janeiro, aterrissou em Higienópolis e ele se instalou numa árvore e por acaso eu vi ele estava numa árvore fez um, aquela coisa bem de adolescente colocou uma tábua ali se cobriu e tal e o senhor do prédio da frente onde, de onde a árvore era na frente queria derrubar a árvore para tirar o moleque na rua porque ele poderia ser um perigo e o menino era super divertido ele entrava no shopping depois as pessoas ali até adotaram, acharam a mãe dele, ele voltou para casa tal. Mas você vê assim, o tamanho da exclusão. Né? Eu vou derrubar a árvore para tirar aquela pessoa dali. É, é assim, é o, é o cúmulo. Isso. E, e onde que eu vejo um, um, uma diferença muito grande nesse corte temporal que eu fiz aqui e que, e que o Renan também fez? Ali nos anos 60, até o final dos anos 80, você ainda tinha uma certa tensão entre a ditadura civil-militar, certos setores da classe média-alta e a imprensa. Hoje me parece que essa tensão não existe mais. Que ele se, é, ele, esse, esses três setores viraram um grupo uníssono e que, muito forte... É um gigante, não é nem o gigante acordou, né? é, o gigante cresceu né? contra a voz, contra a luta dessas pessoas, desses grupos, que não estão fazendo nada mais do que brigar pelos direitos que uma democracia e um Estado de direito deve promover para elas. Então eu trago essa provocação aqui, se vocês quiserem comentar ou alguém partir para as perguntas. É isso. Você pode dizer teu nome? Pastoral dos Migrantes. Eu queria esse assassinato do um vendedor ambulante. Hoje saiu o um manifesto, né, de, eh, das associações e grupos, o, o Centro de Direitos Humanos Gaspar Garcia também está nisso, né? E aí tá ligado prefeitura e Polícia Militar, né? A Polícia Militar está com poder de reprimir Todo o pessoal desarmado que está vendendo coisas na rua, né? são milhares e milhares de pessoas, homens, mulheres, tem um grupo de mulheres já se organizando também pelos direitos da, da ambulante, né? mulher ambulante. E também queria lembrar, junto com o que vocês falaram, dos linchamentos ligados aos meios de comunicação. Está estimulando a justiça pelas próprias mãos. Então, a gente tem visto coisas absurdas, assim, coisas que, inimagináveis, né? que estão tá atingindo o meio pobre mesmo. Está se reproduzindo essa mentalidade. Nessa época de eleições, o discurso autoritário está em moda né? de, contra o, o aborto, sendo que você viu os dados de mortalidade gigantescos, né? contra né, a, a descriminalização do aborto. Né? depois pela redução da maioridade penal uh, contra o casamento gay. É um discurso altamente repressivo, né, que está aí em moda, no meio, na, no meio eleitoral. E, e os cinco primeiros na, na, na eleição, aí está o Tiririca, tá o, tá o Feliciano, tem mais aí? Quem mais? Maluf, tava, que já foi, foi caçado. Assim, é um caldo de, de, de autoritarismo que está aí, que a gente vê como está ligada a ditadura militar, essa repressão nunca parou, né? Alguém Eu quero. Roberval, né? É, é por diante o que aconteceu com o camelô. Mas também é muito mais repudiante que nós pagamos com o nosso salário duas vezes o matador, o que aperta o gatilho. Mas a gente também tem que condenar a mão do mando das pessoas que têm a lei, o dinheiro e as armas a seu favor e usa contra os mais pobres. Pelo interesse dos empresários, porque nós temos uma segurança pública que ela não segura o cidadão mas sim a minoria de interesse deles mesmos, principalmente dos empresários, que os empresários, eles atacam os camelôs. Né? Matar um pai de família, trabalhador, três filhos que ele deixou, e essa porcaria dessa lei delegada, que isso para mim é uma lei fascista, essa lei delegada, essa lei delegada, ela significa para o movimento Mãe de Maio, é a lei dos milicianos. Que não é só no Rio de Janeiro que tem miliciano. No estado de São Paulo tem, porque nós fomos vítimas dos milicianos. E quem matou nossos filhos foi grupo de extermínio ligado aos milicianos. Porque quem estava sendo prejudicado na época, em 2006, com os ataques, foi os empresários de transporte coletivo e os banqueiros. Então, funcionou para isso. Porque nós não temos uma segurança que deveria ser. Porque nós pagamos eles, eles, eles para dar uns desserviços para a população. Né? Então, para nós, repudiamos 200, 300 milhões de vezes a lei delegada. É a lei mais vergonhosa que existe no estado de São Paulo. É, que ela mencionou do de chegar aos advogados. né? Eu Acho que junho de 2013 teve esse aspecto interessante também, porque, de alguma maneira, democratizou mais essa economia política da criminalização né? e da violência do Estado, porque chegou aos setores é, de classe média, média alta, que estavam na rua, e tal do gigante que estava acordando. né? E aí teve contato com o que era a polícia. E aí os jornalistas tiveram contato com o que é a polícia também, de uma maneira, pelo menos, da grande imprensa, e a grande imprensa começa a mudar de posicionamento e os advogados também, né? e aí a OAB começa a se mexer, uma coisa que é porque viola a prerrogativa, mas já está num nível absurdo né, da violência também. Então, eu acho importante que, é, é, que esses setores, é, de fato, a, comecem a, a OAB, enfim, os jornalistas é, desses grandes veículos, os próprios veículos, comecem a ter uma posição mais dura, não só em relação à violência policial, mas todas essas outras questões também né, que estão colocadas porque são, podem ser aliados importantes nesse processo de denúncia e de, é, de combate a essa repressão. É, eu concordo com o que o Renan falou, que talvez uma das explicações para a visibilidade da violência é a quem ela estava atingindo, mas daí eu sou obrigada a dizer que, coincidência ou não, o único a única pessoa que foi processada dos processos de junho de 2013 é um morador de rua do Rio de Janeiro, negro, é, a maior parte dos processos que estão rolando aqui em São Paulo, também não por acaso, são todos jovens de periferia, a maior parte negros. Então, enfim, a violência, sem dúvida, atingiu a classe média branca, mas a gente sabe a quem ela atinge de verdade. Um dos meninos que foi processado, que aceitou o acordo de ir lá no fórum todo mês, etc., ele aceitou esse acordo sob coação. Ele é um menino negro, pobre, da periferia, que queria se defender, dizer que ele era inocente, porque ele foi preso a 5 quilômetros de onde, supostamente, ele quebrou uma lixeira por outros policiais que não estariam lá no lugar, ele queria se defender. Mas o juiz tenta desmotivar ele a todo custo. Né? Não, mas isso vai dar muito trabalho. Não, mas é só assinar uma vez por mês. Não, depois isso vai sumir da sua ficha. E daí ele junta todo o medo de ser processado, o medo de, da polícia, porque ele mora na periferia, e a defesa é os policiais forjaram minhas provas, e etc., e aceita e aceita um acordo de uma forma que acontece. A gente sabe todos os dias no fórum lá, lá da Barra Funda, e etc. Então, de fato, mesmo quando a violência atinge a classe média, ela atinge mais aqueles que são mais pobres, aqueles que moram mais longe, aqueles que são negros. Quer dizer, a violência chega numa determinada elite, mas quem paga são os mesmos, né? Isso não, não mudou. Alguma pergunta? Eu. Ah, oi. oi. Então, é, boa noite. Eu sou Verena. Eu trabalho aqui na Fundação. E, na verdade, eu tenho uma, uma pergunta é, sobre o sobre o do depois do que aconteceu esse ano, né, sobre a questão do, do ato da marcha no dia 19 hum, e tudo que, que ocorreu depois, né? vamos dizer, do, do quebra que deu na concessionária. Porque é uma coisa muito interessante, porque a gente acompanhou esse, esse essa marcha e viu, inclusive, a ação de algumas pessoas, que depois, inclusive, parece que estão, estão respondendo ao inquérito também um rapaz que inclusive foi bastante violento com a própria é, direção do do MPR que estava tentando conduzir a marcha ele eu vi a hora que ele ele atacou o banco depois a hora que ele foi chamado falou por que que está fazendo isso ele falou estou ah, aqui mesmo para fazer o que eu quero fazer e depois você viu um, um, a impressão que deu para quem estava lá no na no marginal Pinheiros que havia uma prepara uma pré-preparação Desse, dessa depredação, que não tinha nada a ver com a marcha. Ou seja, tinha muito material que foi utilizado para fechar a, a via. É, enfim, tinha um, um movimento intenso naquele corredorzinho lateral dessa, dessa concessionária. E aí, logo depois que isso aconteceu, eu cheguei em casa, liguei a televisão, estava a Globo News, foi a coisa mais horrível que vi na minha vida. Quer dizer, aquelas jornalistas todas comovidas que nunca tinham visto uma coisa tão violenta. É, logo depois, vê a declaração da polícia dizendo que tinha sido traída pelo MPL. É, a população, a opinião pública, assim, que que acompanhando no Twitter, né, dizendo que era um absurdo como é que a polícia deixa esses vândalos fazer. A polícia teria a obrigação de fazer a repressão. Então, você vê a opinião pública toda se voltando contra, os, contra o movimento e cobrando que a polícia faça ou, ou a, vamos dizer, esse papel mais repressivo. E aí, logo depois, você viu o que aconteceu. A prisão do Fábio, você teve a questão da violência lá no, na Praça Rússia, na prisão do Daniel, enfim. É, parece que essa vamos dizer, a imprensa e a opinião pública toda justificou é, depois daquele daquilo ocorrido lá, na, lá, na, lá na, é, na Marginal. Então, na verdade, eu fico me perguntando... Inclusive, durante a marcha, se deve lembrar, tinha muitos momentos que a galera começou a falar ah P2, P2. Então, na questão da, desse processo de criminalização, é, inclusive em relação aos próprios, vamos dizer, os mascarados, quem são, quem não são, se são pessoas de relação, porque, obviamente, que existe uma série de, de movimentos anarquistas que estão na discussão com os movimentos sociais, independente da sua postura mas aqueles que não estão, inclusive porque o, o que a gente tem de informação é que o MTST não permite a participação do, dos mascarados nas suas marchas. Não sei se me corrigir se eu estiver errada. E, enfim, vocês acreditam? Eu, eu, às vezes eu fico com essa teoria da conspiração, que existe talvez uma... Algo, houve alguma orquestração para que isso ocorresse? Porque, de fato, taticamente, estrategicamente, para o movimento, qual que é o interesse para qualquer movimento, né? o qual seria um ganho político. Você pode ter o ódio, grande ódio contra o capital né? na luta de classes, então eu vou, eu vou atacar os símbolos do capital para demonstrar minha indignação. Agora, isso você pode fazer, mas se você fizer um pouquinho de análise política, o que os movimentos sociais costumam fazer, você tem que avaliar se isso, na, na, taticamente, é positivo ou não, ou não para a sua luta. Então, eu queria entender um pouco se, como é que se dá essa discussão dentro dos movimentos, principalmente o, o MPL e o MTST, é, e se vocês acreditam que existe, por exemplo, no Rio de Janeiro também se falou muito isso, né, de que há uma quer dizer, infiltração, sempre teve, que é questão do P2 e tal, mas é, se, existe, se existiu ou, ou como vocês avaliam é, para essa talvez, essa virada em que a polícia saiu legitimada. E aí você teve uma pequena, uma pequena, grande, eu acho, é, vamos dizer, recrudescimento da, da ação policial depois do, do ato. né é isso. Bom, é, acho que, de fato, naquele momento houve, a gente também teve essa análise de que houve essa virada, né, houve um inclusive um, um aumento na, na, nas ações repressivas e na criminalização. Para o movimento, a gente, de maneira geral, tem, tem características de, de manifestação que são um pouco diferentes da, das características até do passe livre, é, mas é, não impõe de maneira absoluta também, não restringe de maneira absoluta a participação de outras pessoas nas manifestações. Apenas tem características de organização diferentes. Tem uma uma, uma direção mais definida, com, com, com carro de som, inclusive, para organizar e coordenar a marcha como um todo, que são características um pouco diferentes de organização e próprias é, da, do nosso tipo de de, de de mobilização, inclusive, da nossa relação com a nossa base. É, mas isso acontece, por exemplo, nas nossas manifestações, e já aconteceu, inclusive, a gente já recebeu questionamentos em relação a isso, a ah, pessoas que foram com máscara nas manifestações foram convidadas a se retirar, né? O que acontece é o seguinte: a gente tem uma organização na manifestação como um todo é, de comissões, e uma comissão que cuida da própria organização, né? Da, da marcha do início ao fim e que está distribuída ao longo da manifestação e que, e que para que a marcha ela cumpra o seu objetivo. O movimento ele não é contra é, ações diretas, Então, a gente, inclusive, opta por ações diretas em muitos, muitas ocasiões, fazendo barricada com pneu, fazendo ocupação de, de prédio, tanto particular quanto público. Em alguma dessas oc ocasiões no passado, dessas ocupações, já aconteceu, inclusive, de ter vido quebrado, porque isso é, acaba acontecendo num processo de, de mobilização, mas isso tem que ter para nós um objetivo muito claro. né? Quando a gente está fazendo uma, um travamento de uma avenida com queima de pneu, tem que ter um objetivo muito claro para que isso aí está servindo, né? Esse é o nosso limite aí da ação direta. É, e não é uma manifestação. Quem quiser participar e se incorporar, é, começar a atuar individualmente, aí sim vai ter um, vai se vai ser convidado, né? Para, para para não não estar presente na manifestação, mas não de uma maneira a restringir a participação de qualquer pessoa externa ao movimento, seja ela com qualquer adereço que for, seja máscara, seja boné. Isso se aconteceu em específico, foi de maneira isolada, não é uma deliberação do movimento retirar os mascarados da manifestação. Né? Acho que isso é importante deixar marcado. É, a nossa opção tática, a princípio, é seguir essa direção e essa linha organizativa. É, talvez eu gaste um pouco de tempo para a coisa, você me interrompe. É, bom, o ato do dia 19... É eu não sei quem daqui estava, mas ele foi um ato bastante esquisito. É, quem participou dele viu quase que como um caminhão de pólvora sendo construído. A polícia veio a público, falou para toda a imprensa que ela não estava lá, e etc., mas ela estava. Ela estava em todos os arredores, em todas as ruas paralelas, aparecia, sumia, vinha, vinha um carro, ia embora, deixando um clima de tensão eu diria, muito maior do que quando a polícia está de fato lá, porque estava todo mundo olhando para os lados, pensando o que vai acontecer, quando aqueles é vão vir, o que que eles estão preparando. Em paralelo a isso, a gente tinha uma quantidade de policiais infiltrados gigantesca, uma imprensa desesperada por ver as coisas sendo quebradas. Então, tinha toda uma manifestação acontecendo, mas todas as câmeras estavam focalizando o cara mascarado, esperando, ansiosamente, quando ele ia quebrar as coisas. A, a, a manifestação vista de cima era muito curioso porque tinha toda a manifestação, tinha um grupo de pessoas de preto e todos os jornalistas em volta desse grupo de Enfim, era um cenário muito curioso – vamos, vamos usar curioso, que é melhor é... –, que foi construindo um pouco o que aconteceu. É... Eu, ao contrário da polícia, não acho que existe um grupo chamado os Black Blocs, nem um movimento movimento. É... Não existe um grupo organizado, não existe uma liderança, não existe Existe uma série de meninos, vários deles de periferia, vários deles muito revoltados com a violência que eles sofrem cotidianamente, vários deles que a gente não tem a menor ideia de onde vem, para onde vai. É... Ao contrário do MTST, a gente não acha que a gente pode impedir as pessoas de usarem máscaras justamente por toda a criminalização que a gente vem acontecendo. A gente acha bastante razoável que as pessoas queiram esconder seus rostos, já que flagrantes vão sendo forjados, pessoas vão sendo presas etc. Não é opção do MPL, para a gente é importante mostrar o rosto dos movimentos, mostrar o rosto do movimento justamente para dizer que você pode fazer parte um movimento sendo qualquer pessoa, você não precisa ser um ser humano diferente, o que a política se faz cotidianamente, mas a gente não vai restringir isso. É... De fato, houve uma grande comoção sobre a concessionária, é... o que sempre faz a gente pensar um pouco né, o quanto a violência contra a propriedade choca muito mais do que a violência contra pessoas. Eu não tô não estou defendendo que a concessionária seja quebrada nem nada, eu acho que do ponto de vista do movimento, isso foi péssimo, foi péssimo para a ima imagem dele, etc. Mas é muito curioso como a gente consegue ver muito mais impassivamente os manifestantes com o braço quebrado, sangrando, é, com estilhaço de bomba, com bala de borracha. As pessoas são mortas todo o tempo. E isso, de alguma forma, faz parte do cotidiano e dói menos, os jornalistas se impressionam menos, do que quando um vidro é quebrado. E vidros são quebrados a toda hora, fa faz um pouco parte da luta. A gente acredita muito, de, é, respondendo mais a pergunta sobre é, se isso ajudaria ou não, e etc., a gente defende muito a diversidade de táticas. A questão é... Os movimentos têm objetivos e você pode tentar seguir eles de uma série de jeitos diferentes. A grande questão é que você não pode esquecer nunca esse objetivo e nenhum tipo de tática ou forma de, de mobilização, manifestação, e etc., pode virar um fetiche, uma coisa que você faz por ela mesma, e etc. Ela tem que estar atrelada a um objetivo, ela tem que estar atrelada a uma análise de conjuntura e etc. É... Mas, de fato, aquele dia foi, foi esquisito por alguns motivos. O primeiro é que, a, além desse caldeirão de pólvora que eu falei, com a polícia aparecendo sumindo, com os infiltrados, com uma imprensa sedenta de vidros quebrados e agências bancárias depredadas, é, a gente teve também a, o episódio da carta, que o secretário de Segurança Público pública venha a público, e diz que o império teria pedido a ausência da polícia e que, enfim, eles, de boa vontade, acataram, aliás, talvez seja a primeira vez na história que a polícia acatou o pedido de um movimento, mesmo que esse pedido não tenha sido feito, mas, enfim. É... Bom, enfim, existiu uma carta, assim ela está publicizada e ela diz que que se preocupava que a presença ostensiva da polícia geralmente deixava o clima mais tenso e etc., então, que a gente demonstrava preocupação com como ia ser esse contingente policial. Como resposta para a opinião pública, virou, de fato, o MPL pediu para a gente não ir, a gente muito bonzinho não foi, e olha só o que aconteceu. Isso também vem como uma resposta, porque vinham acontecendo manifestações com intensa repressão, que estavam sendo denunciadas e... E, geralmente, essas coisas são sempre assim. O poder público e a polícia eles, eles são um pouco espertos para sentir o clima. Então, eles vão pegando pesado, daí, se começa a aparecer muito, daí eles recuam. Daí, se parece que está tudo bem com a imprensa, eles avançam. É, em junho de 2013, é, depois dos dois ou três primeiros atos, saiu o editorial, tanto na Folha quanto no estado de São Paulo, pedindo sangue, pedindo que as ruas tinham que ser desocupadas a qualquer custo, que a cidade precisava ser controlada, que o poder público precisava fazer alguma coisa e etc. Neste dia, no dia dos dois editoriais, legitimando a, a intervenção direta da polícia, foi o dia que mais pessoas foram machucadas e etc. Então, a gente vai um pouco nessa lógica. É, evidentemente, o dia 19 virou uma guinada, para um aumento da repressão, para uma legitimação da repressão, mas a gente sabe que essas coisas vão virando e desvirando, os movimentos vão achando outras alternativas, a polícia vai percebendo quais são essas, e a gente vai ficar nesse jogo até que nós consigamos ganhar. Acho que só uma questão, até que a Mariana comentou, mas para deixar claro, que não há nenhuma deliberação do movimento é, que impeça ou que exige a retirada de pessoas que estão com máscaras nas manifestações. O que já aconteceu, inclusive, já foi discussão de, de rede social, de gente com máscara ter sido retirada de manifestação, mas isso não por deliberação do movimento, pessoas que estavam na manifestação e que, claro, levadas aí pela opinião da mídia, pelo, pela, pelo senso comum, quiseram tirar as pessoas da manifestação porque viram elas com as máscaras, mas não enquanto deliberação do movimento, a organização do ato queria retirar essas pessoas, isso de forma alguma, as pessoas podem ir com máscara, sem máscara, que não vão ser retiradas da manifestação por conta disso. É... Sempre haverá P2 onde tem uma sociedade organizada. Eles se incomodam e eles perseguem mesmo. É... Eu estava em Brasília no terceiro dia que o MPL estava nas manifestações, e eu fiquei muito impressionada quando um PM ele resolveu não jogar bomba nos manifestantes. O comandante tirou o armamento dele e mandou ele ir para o meio da multidão. Aquilo me revoltou. Imediatamente, eu, eu liguei para a Secretaria de Direitos Humanos pedi para salvar a matéria que saiu na, na Record, e depois eu cobrei do secretário de Segurança Pública o que foi feito daquele policial. Muitas vezes, eles são obrigado aí fazer esse tipo de, de fascismo para satisfazer a mão do mando, que geralmente é o governador, porque o governador é, do, é, é responsável pela tropa, eles não agem por conta própria, a não ser em maio de 2006. Quando a gente volta para maio de 2006, as mães de maio também fez a, uma manifestação no primeiro ano da morte dos seus filhos. E nós fomos recepcionados a gente estava clamando que quem estava debaixo do capuz era o Estado, e o Estado foi presente na missa de um ano do nossos filhos, encapuçados, fardados legitimando o que eles podiam o que eles faziam. Eles só pararam de perseguir o movimento Mães de Maio quando ele descobriu, o secretário de Segurança Pública no, Municipal, ele descobriu que na atividade das Mães de Maio de um ano, estava uma repórter da Anistia Internacional, que gravou a sirene, os pneus das viaturas cantando no meio da rua, pensando que ia intimidar, e aquilo ali foi uma munição. Aquilo ali, para nós, foi uma munição que nós estamos aí há oito anos, e a gente faz atividade e a gente não tem medo deles. A gente coloca o bloco na rua e a gente sabe que nós vamos perseguido o P2. A gente sabe que os P2 existem para causar, eles causam um fato e depois, e muitas vezes, quem sabe eles estavam debaixo das máscaras em vez dos black box. A gente também sabe disso, porque nós também participamos de uma manifestação dos índios na Avenida Paulista e a gente vimos que eles tiravam os meninos black box, eles não estavam fazendo nada. Aí levavam presos, os outros iam em defesa. Então, é, é praticamente uma tática que eles têm de provocar mesmo o um movimento, e muitas vezes eles conseguem atingir o objetivo E a mídia bandida, no, no caso de, dos crimes de maio de 2006 A mídia bandida ela pediu, o Jornal Nacional pediu a resposta para o governo do estado de São Paulo E a resposta que foi dada por pressão da mídia bandida Foi ir, a polícia ir para a periferia matar 600 jovens E depois não teve a cobrança Não tem a cobrança, eles não tocam no assunto e quando a, a, a gente vê é, que a gente andamos por todas as portas, a gente, todas as portas que a gente batia estavam fechadas, mas a gente pulava ia pulando o muro, pulando o muro, pulando o muro. Hoje em dia nós viramos lei. Hoje em dia nós conseguimos aprovar, no que saiu a aprovação é, é, é, oficial do dia 17 de agosto, saiu a lei, que nós conseguimos emplacar, essa foi uma das melhores leis. No estado de São Paulo, a Semana Estadual das Vítimas de Violência Policial, de 12 a 19 de maio, que foi o dia que, a semana que matou mais de 600 jovens no espaço de uma semana na história contemporânea do nosso país. Então, essa prática da polícia se infiltrar, ela vem lá de trás, desde o tempo da ditadura, que não acabou. Por isso que eu digo que a ditadura não acabou, porque se havia perseguição naquela época, de reuniões, e, e eram perseguidos, e eram presos, a mesma coisa acontece agora. Então, a gente precisa desmilitarizar a polícia para poder a gente tentar almejar a democracia, porque não adianta gritar que nosso país é um país democrático, com a polícia militarizada, com a justiça militarizada, e com, com os políticos militarizando cada vez mais a, no, a nossa sociedade, porque quem planta essa, essa, essa, esse tipo de, de infiltração é, é, a, é o próprio Estado. Então, está aí. E quero dizer também, eu não posso deixar de, de falar para a diocese, o Movimento Mãe de Maio ele procurou a diocese, porque não confiava em fazer depoimento lá no Fórum de, São, de Santos, da Baixada Santista e nós levamos todas as mães para prestar depoimento e dar nome aos bois. né? E depois saiu, todos os depoimentos das mães saiu, foram publicados num livro, de, é, depoimentos sigilosos, e não andou. Não andou, sabe por que não andou? Porque quem presidia na época é, era um desembargador que presidia a, a, a, a Comissão de Justiça e Paz, e, infelizmente, eu, sou, eu tenho que falar porque eu sou eu sou real, é, esse desembargador, a família dele estava por trás do Acharque, que levou ao ataque do da, da do, do PCC, entre aspas, porque nem todas as mortes foi do PCC, e desencandeou a morte do meu filho. Então, a, a gente não avançamos muito nas no, nos depoimentos na, na Arquidiocese, e a gente tem um repúdio, porque a gente não avançamos, mas os depoimentos saiu e foi publicado no livro Tribunal Popular, sem autorização das Mães de Maio. Não, queria que vocês comentassem rapidamente, para ter as considerações finais, é, um pouco a respeito dos processos eleitorais que estão ocorrendo agora, porque... Mesmo partidos, movimentos mais consolidados, falam muito sobre o que, que, acontece, que é né, a juventude, que foi às ruas no ano passado, fala-se muito em nome dessas pessoas que estavam. né? E, muitas vezes, quando você vai ver mais a fundo, eles não têm sintonia com, programas, com os programas apresentados. Ou seja, as demandas que foram feitas, muitas vezes, não têm resposta. né? e a gente ouviu uma fala muito legal está até no site lá da Rosa Luxemburgo do Raul Beck que é um pensador uruguaio que estava falando bastante sobre as diferenças de movimentos inclu, incluindo partidos políticos também né sindicatos tal que são movimentos mais anteriores que tem bastante verticalidade né bastante centralidade e esses movimentos mais novos que às vezes eles são anticapitalistas não têm às vezes demandas muito formadas tal né mas que não se sentiam muito dentro dessas, acolhidos dentro dessa, dessa representação enfim, mais tradicional. né? Então, para vocês falarem um pouquinho sobre esses assuntos, se pudesse. Obrigada. É, vou aproveitar aqui minha posição de mediador e complementar a pergunta da Ana, que, eu que também queria trazer o, a questão eleitoral aqui. É... Em cima de tudo que vocês falaram, eu estava pensando: uh, a gente tem dois signos muito fortes. Um é o signo do medo, onde a imprensa trabalha. Né? Então, você vai perder seu carro, você vai perder seu dinheiro. Por isso, essa, essa emoção tão grande em relação a uma concessionária quebrada, a um banco ou ao lanche chique do, do McDonald's. Ou a ciclovia exatamente, ou a ciclovia. Né? É, que é vermelha, né? então isso é um outro perigo, e é, a reação é, na campanha eleitoral, que é a reação do não, que é a reação da exclusão, da redução da maioridade penal, né? do não ao aborto, de deixar essas mulheres morrendo, é, de manter a, a comunidade gay à margem é, de seus direitos. Então, Como é que, que a gente pode enfrentar esses dois signos, do medo e da exclusão, daqui para frente. Bom, é, vou fazer só algumas considerações, não vou entrar nas questões que, acho que são mais voltadas para os movimentos é, é, que estão aqui, mas sobre a, a Comissão da Verdade, é, é, a gente está chegando no, no fim do período de funcionamento dessas comissões, né, depois de dois anos de trabalho. A gente, é, pelo menos aqui em São Paulo, tentou sempre dar esse contorno é, de, de atualidade para essas discussões, e tentou empoderar também, visibilizar é, determinados setores e temas que normalmente ficavam à margem. Né? Então, a gente fez é, cruzamentos da questão da violência da ditadura e das violações de direitos humanos com a questão racial, com a questão de gênero, com a questão LGBT, enfim. Tentar, é, de algum modo, fazer com que essas discussões pudessem constar no nosso relatório final que está sendo feito, que vai ter tópicos como desmilitarização das polícias, como é, é, uma reformulação do sistema de justiça e de procedimentos judiciais. Enfim, a gente vai entrar nessas discussões do que a gente entende que são, é, de alguma maneira, estruturais, práticas autoritárias estruturais do Brasil, mas que a democracia brasileira escolheu por mantê-las e aperfeiçoá-las, digamos assim. Né, então, isso acaba entrando. Eu acho que é isso que eu teria a dizer e deixar o pessoal falar mais das estratégias do próximo período. É... Bom, vou começar com as, com as mais fáceis, que é as que tem mais a ver com, com o debate eleitoral. É, bom, o Movimento Passa Livre é um movimento que discute transporte. A gente, de fato, é, fez uma opção por ser um movimento de pauta única. A gente acha, inclusive, que junho ter começado com uma única pauta também foi importante, uma pauta que é concreta, que está diretamente relacionado com o cotidiano. Então, enfim, a gente não vai, vocês não verão um, um texto público do movimento falando sobre financiamento de campanha, sobre reforma política. Na época de junho de 2013 era a PEC 37, que eu nem lembro mais sobre o que que era, porque é assim que são as coisas. É, mas isso não quer dizer que a gente não tenha algumas opiniões sobre política institucional. É, a gente enfim não, não vai cair na afirmação de que os partidos são todos iguais, que não faz diferença, que tanto faz, e etc., mas a gente, sim, vai sempre defender que existe política além do voto. E eu acho que isso é um pouco o que os movimentos, de uma forma geral, querem mostrar na prática. Que, para além de eleger fulano ou beltrano, votar, não votar, viajar, anular, escolher o partido Y ou Z, a gente precisa cotidianamente se organizar para reivindicar os nossos direitos, independente de quem está no poder e etc. Justamente porque a gente sabe que os interesses que movem as decisões sobre moradias, sobre transporte, sobre segurança pública, ultrapassam em muito qualquer partido. Não é à toa que, por mais que PT e PSDB se proponham a ser partidos distintos, no final do dia eles estão sempre de mãos dadas. Eles legitimam conjuntamente as desocupações, como o Haddad, que falou a público... É, que, enfim, que as pessoas tinham que ser desocupadas assim, semana passada, falou a público que o que aconteceu com o foi, sim, uma fatalidade, etc. Coisas que, a princípio, seriam responsáveis do governo estadual, ele se sente à vontade de a público legitimar. Não é à toa também que, quando as tarifas de ônibus metrô foram, foram diminuídas, estavam lá os dois juntos, com uma cara meio triste, falando ah a gente conversou, decidiu, e etc. Então, ao fim e ao cabo, os interesses da especulação imobiliária dos dos empresários de transporte, etc., eles falam muito mais alto do que qualquer tipo de jogo partidário. E, para que as coisas se transformem, a gente tem que ter a pressão das ruas. É... Então, enfim, a gente fez uma opção por não se, asso se associar a nenhum partido, nenhuma campanha, etc. É... E também porque existe, assim, acho que foi não lembro mais quem falou, um descompasso entre as demandas e as promessas e etc. É, agora é sobre projetos. Bom, no que tange especificamente à criminalização, os movimentos, os movimentos sociais e organizações têm uma dificuldade muito grande de conseguir, de fato, avançar conjuntamente nas coisas. Isso tem muito menos a ver com vontade, muito mais a ver com a quantidade de problemas que existe na cidade, com as limitações de tempo com a dificuldade de se locomover pela cidade, então movimentos que estão mais presentes na Zona Leste têm muita dificuldade de conversar com os movimentos que estão mais presentes na Zona Norte, etc. Mas a gente vai sempre tentando criar algumas iniciativas conjuntas, reuniões, para ver o que faz. O próprio habeas que eu falei, é, que o MPL tinha feito, ele não foi feito só pelo MPL, então a gente vai tentando avançar um pouco nisso. Seria muito importante ter outras iniciativas que pudessem apoiar o movimento, por exemplo, um setor de direitos humanos forte no sindicato dos advogados, que pudesse fazer assessoria jurídica mesmo, que pudesse liberar mais os movimentos para tratar da sua luta, e etc. Mas a gente ainda vai ter que caminhar muito sobre isso. Agora, sobre a luta social de uma forma ampla, acho que cada movimento foi desenvolvendo um pouco as suas estratégias e está aí pensando, repensando o que faz nesse pós-junho que nem tão pós-junho, mas pós-junho, pós-copa, pós, pós, pós milhares de coisas. É O MPL é, tomou uma decisão que ela já é antiga, ela também não vem desde junho, que é de se focar no trabalho mais regional, mais localizado. Então, a gente tem uma série de, de comissões tratando de problemas que acontecem no transporte público em bairros específicos, seja na região do Grajaú, seja na região de São Mateus, seja aqui no centro da cidade. Agora, mais recentemente, discutindo, geralmente corte de linhas, superlotação de ônibus, preço do ônibus e etc. E acho que é um pouco assim que a gente vai avançar, tentando e aí que eu concilho as duas respostas. É tentando fazer uma política que de fato venha de baixo, uma política que é cotidiana, que ela é enraizada localmente e que ela consegue de fato é, que ela consiga, de fato, incluir cada vez mais pessoas que, é, que são aquelas que sofrem diretamente pelos problemas. Para a gente sair um pouco também dessa lógica da política por procuração, né? alguém que vai lutar por nós, e etc. A gente está aqui, junto com o MTST, com a Mãe de Maia, etc., tentando mostrar justamente que não, que a gente vai lutar por nós e todo mundo vai lutar pela melhoria da nossa cidade, no nosso caso, pelo transporte público. É, antes que eu esqueça, é, semana... Ai, eu estou totalmente perdida, mas dia 2 de outubro vai ter o ato que, que já foi falado sobre sobre o aniversário do massacre do Carandiru, então, uma série de, de movimentos compondo que se propõe justamente a discutir e e, e, é, e lutar sobre temas que foram falados aqui, etc. Ele é quinta-feira, ele é às 17, ele é no centro, mas eu não lembro onde é, mas é facinho de descobrir pela internet. É na luz, né? Então é isso. Obrigada. Obrigada, Marina. Bom, uma série de questões. Acho que sobre a questão eleitoral, a gente também tem uma, uma posição semelhante ao, ao passe-livre. né? A gente considera como primordial e mais importante, de fato, a nossa, a, nossa, a nossa luta na rua, a nossa luta cotidiana também nas comunidades, organizando os trabalhadores da periferia. E é nesse caminho que a gente enxerga, de fato, as transformações na nossa sociedade. É, no cenário que a gente tem agora, de fato, as três principais opções, a gente enxerga que que não não refletem é, as demandas do povo, as demandas dos trabalhadores que, que a gente organiza. né? E o MTST não tem nenhuma ligação a, a nenhum partido específico e não está envolvido em nenhuma dessas campanhas. né? Coloca como opção é, a importância mesmo da luta popular e da organização da luta na rua. É, de fato nesse contexto eleitoral aparece a questão do, do, do medo né e da como como sempre uma ameaça à população né e, e isso tem a ver também com com um pouco a postura da, da mídia né uma postura da imprensa que tenta sempre em, em diversas ocasiões direcionar e tendenciar o debate político é, o debate relacionado aos movimentos sociais e muitas vezes sai vitoriosa e consegue fazer isso com, com bastante eficiência né a gente acha importante para além de pautar democratização do judiciário para além de pautar é, desmilitarização da polícia também é, pautar a democratização da mídia né a gente discutir o papel da mídia e também pautar a democratização da mídia é lutar contra isso né é a gente conseguir ter um diálogo mais franco e mais aberto com toda a sociedade sem é, de fato, uma voz que, no fim das contas, é a voz que consegue com, com mais força direcionar diversos cenários no nosso país. É, no nosso horizonte, a gente tem é, como perspectiva incluir é, essas lutas, tanto da, da, da desmilitarização, quanto da democratização do judiciário, quanto da democratização da mídia, falando um pouquinho a respeito do financiamento de campanha tratar da reforma política, tratar um pouco dessas grandes reformas e grandes, grandes pautas que estão travadas e que não são levadas é, e que precisam, na verdade, ser levadas também para a rua como como mobilização popular. A gente pretende, aí no, no próximo período, se voltar um pouco para isso também. né? É, é um pouco do cenário que a gente vai ter. É, essa discussão que a gente faz a respeito da, da do financiamento privado de campanhas tem muita relação com, com o nosso cotidiano mesmo, com a nossa prática de luta em relação à moradia. Né? A gente tem as grandes construtoras como as, uma das principais financiadoras das campanhas em todo o país, e quando o político é eleito, é claro que ele que ele dá o retorno, né? e o retorno sempre vem. O que a gente tem é, é esquemas de corrupção envolvendo as construtoras, facilitação de diversas licenças para construção em locais que, não, que seriam devidos, ocupações, né? as construtoras são... Também, na verdade, as construtoras são as grandes invasoras de terrenos nas cidades, elas, elas invadem diversos terrenos públicos, e a prefeitura, o governo do estado, simplesmente ignora, né? e quando é a população que se organiza e faz uma ocupação, aí sim a gente tem a mão pesada do estado, com violência, retirando a população desses terrenos. Então, pautar e questionar o financiamento privado é questionar também a atuação das construtoras, na geografia, no espaço urbano, e para a gente isso é muito importante. E, para finalizar, falando a respeito da, das perspectivas aí na luta contra a criminalização, a gente está vendo aí um cenário de, de bastante articulação dos diversos setores com o intuito de criminalizar. Né? O Legislativo propõe leis mais repressivas, o, judici é uma, o Judiciário cada vez mais perseguindo e judicializando a questão da criminalização, a Polícia cada vez mais repressiva, é, o Governo... Pedindo auxílio para o Exército, como pediu na ocasião da Copa, inclusive para um auxílio repressivo nas ruas. É, e, de fato, a gente precisa ter uma resposta. Né? E, para nós, a resposta é importante que aconteça uma resposta em, em forma de luta, com presença nas ruas, com articulação, quando possível, dos diversos movimentos, porque só assim a gente consegue também impedir esse avanço. Se a gente ficar parado, a gente é, acaba permitindo que a criminalização continue na periferia, no centro, nas manifestações, em qualquer lugar. Então, é importante a resposta nas ruas. Débora, você ficou com o ônus do tempo estourado. É <risos> então, você vai ser a última. Peço para ser breve, apesar de que eu adoro ver você falar. E aí, depois disso, a gente encerra com um pouquinho só de atraso. Tá? É... Quando se, se fala do, do extermínio do meu filho, é, é um pensar de lutar contra as forças e o braço armado do Estado. É centralizado a luta das mães no enfrentamento à violência policial, de todas as formas, e na luta da desmilitarização, para nós, é praticamente uma realidade, porque a gente tem feito articulação com os próprios praças de vários estados. Não é à toa que saiu a pesquisa de 76% dos policiais estão aderindo à desmilitarização. Então, para nós, é, um, é uma luta verdadeira a desmilitarização da polícia. Os 24% para nós não interessa muito, não é significante, porque... É os coronéis que vão perder os seus postos. E, enfim, é, quanto à a, a, a parte eleitoral, o movimento Mãe de Maio é apartidário. O movimento Mãe de Maio, quando ele se, se posiciona, ele não aceita bandeira de siga partidárias, porque nossa nossa necessidade vai além das urnas. Isso aí, eu concordo com, com meus companheiros aqui. A gente, somos parceiros, sim. As mães estão tá em linha de frente. É, mesmo que não esteja presente, mas está no pensamento, com o movimento Passe Livre. A gente assina várias propostas, várias, vários enfrentamentos juntos. Porque eles são nossos filhos, nosso exército ao movimento de moradia, porque a gente sabe dos incêndios criminosos que acontecem no estado de São Paulo por interesse de, de especulação imobiliária, que tem que ser investigados, né? Então a gente cola com eles e conta ao Papa. O grito dos excluídos é, é, desse ano foi ocupar praças e ruas por direitos. É o que a gente faz. E a gente vamos continuar, porque lutar não é crime. E quando se pergunta sobre a é, articulação com, com o governo, a gente tem feito esse enfrentamento muito, muito gratificante, tendo em vista que eu fiz duas viagens para Brasília e uma delas foi com o, Ministério, com o Conselho do Ministério Público Federal e disse que todos eles sabem que a polícia mata, mas quem mata dez vezes mais é o judiciário com uma canetada. E a gente precisa, precisa urgentemente democratizar o judiciário, porque essa hierarquia de dentro do judiciário, quando a gente faz uma pergunta, num debate com um desembargador do TJ de São Paulo, e a gente pergunta por que, que não tem rico na cadeia, por que, que eles não matam o rico? Porque, apesar que a gente somos mães nós somos vidas, nós não queremos que ninguém morra pela mão do braço armado do Estado. Mas ele responde com o mó cinismo, que os ricos encontram a na lei. E, como quem diz, os ricos também têm direito de viver. Essa que é, que é que foi a resposta que ele deu para uma mãe que perdeu um filho pelo o, o braço armado do Estado enfim então é isso e, e quanto a, a, ao movimento das mães nós estamos aí nós enfrentamos o governo do estado e o seu braço armado e foram condenados policiais que atuaram no Carandiru é, foi através do movimento Mãe de Maio e da Pastoral Carcerária que nós fizemos esse enfrentamento né a 2 de outubro está aí junto com a gente nós vamos nós estamos pleiteando memorial o memorial dos crimes de maio, o memorial do Carandiru tem que ser no Parque da Juventude, aquilo ali não pode ser só um parque, todo mundo tem que saber o que aconteceu ali. E nós vamos pletear agora, dia 2, e acreditamos que o, o, o prefeito, com articulação com o governador, que tem que ter essa articulação, sabe e para poder fazer esse memorial porque a parte que nos interessa é do governo do estado e o governo do estado ele não senta não conversa com o movimento mãe de maio é um governo fascista que é auto e autoritário que acha que ele manda no estado sozinho né ele é, ele é pago com o nosso imposto e ainda fica pagando de autoritário achando que os crimes de maio passarão. Os crimes de maio não passará. Não me interessa se foi PSDB, se foi o PT. Todos os dois estão sendo cobrados, e vai ser cobrado até a memória e a verdade dos crimes de maio vim à tona. Eu estive falando, ainda antes de começar o debate, com o Ian, que eu acho que a comissão... Da, da verdade que para mim é uma comissão da meia verdade porque não tem a justiça não é uma comissão desse tipo que eu tô nosso pleiteamos da democracia nós queremos a justiça e essa justiça tem que ter o que tem acontecer no nosso país para que que nunca mais aconteça o que acontece que não tem justiça né não teve justiça no passado e a gente não vê justiça no presente né mas a gente acreditamos com o consenso dessa comissão de aceitar que, a, que a, a, a ditadura não acabou e trazer o um movimento Mãe de Maio para prestar e fechar com chave de ouro essa comissão da minha verdade, porque quando as Mães de Maio foi para pedir para usar o arquivo da ditadura militar pro Lula, as Mães não, não, não quis saber se o arquivo era do presente ou do passado, mas ela pôs se debuçou e foi como linha de frente. Então a gente temos várias questões que a gente tem que se unir. Eu acho que a união é que faz, que gera a transformação. Se não tiver a união, não vai ter transformação nesse Brasil. A gente tem que parar de dividir quadrados, entendeu? E lutar como um todo para poder a gente avançar numa democracia e a gente democratizar a mídia é o papel do do movimento Mãe de Maio, entendeu? Porque a gente não que não aceitamos uma mídia que faz a desinformação para a população, polui a, a a mente das pessoas. Nós queremos, nós lutamos como parceiro do Ponte porque deles tem vários integrantes que são ligados aos direitos humanos verdadeiramente, porque eles são humanos. E desde o momento que a gente tem o jornalismo humano, a gente faz toda a diferença para uma democracia verdadeira. E estamos na rua e convido vocês para nunca sair também. obrigado